Mime já fazia parte da mitologia de Tolkien, muito antes deste estar diretamente relacionado com Turin Turambar, mas desde sempre, desde as primeiras versões, que ele está ligado ao tesouro do Nargothrond. Temos também mais aqui uma curiosidade sobre Mime. Temos um poema que se chama The Complaint of Mime The Dwarf, o Lamento de Mime o anão, que só se encontra num livro alemão, é um é estranho, é um livro alemão que é um almanaque que reúne textos de, desde 1977 a 1997 e temos lá esse, esse poema, mais um pequeno texto em seguida, que nunca foi publicado no original em inglês. Só encontramos esse texto, esse poema, publicado em alemão nesse mesmo livro. No entanto, no J.R. Tolkien Companion and Guide, de Christina Skoll and Owen G. Handman, na parte 1 do Reader's Guide, temos lá alguma informação sobre este poema. Temos lá então essa informação sobre esse livro em que ele está publicado. E nesse poema temos que é sobre Mim, um Mime, um anão, que vive numa caverna, numa montanha, numa terra erma. Ele tem agora cerca de 200 anos, que lamenta a sua vida e o seu destino. Tudo lhe foi roubado e também foi caçado, e vive cheio de ódio e malícia. Os seus trabalhos são bons, mas nada comparados com os trabalhos de antigamente. E se ele conseguisse perdoar aquilo que lhe foi feito, Talvez conseguisse readquirir algumas das suas capacidades antigas, mas ele não consegue perdoar. No entanto, não temos indicação de quando é que este poema foi escrito por Tolkien.